Bom dia galera, mais uma nossa Vó responde. Essa perguntinha na realidade eu recebi ontem, né, à noite, de uma menina que estava com dúvida e ela me perguntou por que as sobrancelhas fixam nos cantos externos e aqui não pega nada. Se é o mesmo pigmento, é o mesmo dermógrafo, a mesma profissional que está fazendo. Aqui, ó. Eu vou explicar para vocês. Se eu começar a fazer essa sobrancelha como dermógrafo nessa posição, ele não vai ter caimento para que ele arruma aí. Assim, ó. Se eu começar aqui, ele não tem como despejar a o pigmento ali. Então, eu teria que trabalhar para uma maior fixação como dermógrafo sempre a 45 graus. Então para eu trabalhar a 45 graus, eu vou virar a minha cliente, né? Faz de conta que eu tô aqui e começo, ó, 45 graus. Dá para ver aí, câmera? Ó, comecei. Um e vou preenchendo essa sobrancelha. E a minha cliente tem que automaticamente ir virando a cabeça para que eu continue o trabalho todo a 45 graus. Terminei a sobrancelha aqui. Agora veja o erro dela onde está. Começou, 45 graus, na metade não virou a cabeça da cliente. Aqui ó, eu estou praticamente cuspindo o pigmento para fora da pele. Ele tá pegando porque eu não, não tô com meu dermógrafo inclinado como eu fico aqui, ó. Então, perceba bem que quando eu inicio um trabalho, eu me posiciono, arrumo a minha mão a 45 graus e aqui eu só vou virando a cabeça da cliente. A minha mão não se mexe mais. O meu braço tá ali acomodado em cima do peito dela, dependendo do lado que eu tô trabalhando. Quando eu vou pra cá, a mesma coisa, virou, chegou no final, parou, ok? Então, prestem atenção na angulação, porque se eu não viro a cabeça dela, ó, 45, 30, 10, 0, tô jogando pra fora, ok? Espero ter ajudado vocês, beijinho, até a próxima!